É prazer apresentar o 35o episódio do podcast Fala Engenharia, o segundo e último da série especial Enitique 10 Anos. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com Paulo Fernando Zanardini Bueno, jornalista profissional que coordena a agência de comunicação da Escola de Engenharia da URGS. É editor do informativo da escola, diretor Diretor da TV Engenharia, produtor do podcast Fala Engenharia e gestor das redes sociais da Escola de Engenharia. Buena bacharel e licenciado em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Especialista em Educação, Sexualidade e Relações de Gênero e mestre em Educação, ambos pela Faculdade de Educação da URGS. Também é professor conteudista e parecerista de disciplinas de ensino à distância o EAD. Nós estamos aqui para resgatar um pouco da história e celebrar uma década de existência do Núcleo de Tecnologias da Informação e Comunicação. Paulo, muito obrigada por participar do podcast, hoje como entrevistado, para celebrar os 10 anos, então, de existência do NITIC. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mariana. Obrigado por estar acompanhando o nosso mais novo produto de comunicação da história que é o podcast, desde o início, e estar tá acompanhando assim, todos esses episódios e agora fazendo a apresentação dessa série especial que conta um pouco do nosso núcleo de tecnologia de informação e comunicação, que, por incrível que pareça, ele opera há 10 anos, mas parece que é um setor um pouco desconhecido por algumas pessoas. Então, esse momento de comemoração de 10 anos, que está dentro dos 125 anos da escola mesmo ano, que a escola completa 125 anos, a gente poder nos apresentar de uma maneira discreta, assim, que a gente não é muito exagerado assim, na forma de se mostrar com pessoas que trabalham com a comunicação, mas sim sempre tentar apresentar a escola de engenharia a gente tentar falar um pouco assim do trabalho que é feito pela escola. Paulo, onde você iniciou o seu trabalho quando ingressou na URGS e como que surgiu a oportunidade de trabalhar com comunicação? Por incrível que pareça, Mariana, eu poderia ter sido teu colega de setor. Eu comecei a trabalhar no setor que tu trabalha, setor de, que hoje é o setor de apoio acadêmico, que na época era o Conselho de Graduação das Engenharias. final de 2005, é quando ingressei na universidade, uma das vagas disponíveis na universidade era a Escola de Engenharia. Naquele período, havia uma possibilidade de escolher o campus que tu quisesse Trabalhar. Como eu morava próximo do centro, eu acabei escolhendo a escola de engenharia sem saber o que me esperava, né? Não tinha essa percepção de que um setor trabalha de uma maneira, outro setor trabalha de outra, como a gente tem hoje na universidade, e depois de 15 anos como funcionário, né? Tu conhece todos os locais, tu sabe como é que a cultura de cada unidade. Pelo menos assim, por cima, tem uma ideia, assim, como é que a universidade funciona, a universidade é muito diversificada, assim, no setor. Então, eu vim trabalhar na escola de engenharia numa época que havia carência de servidores, do setor de atendimento aos estudantes, que é o trabalho trabalho que tu faz hoje, com né? a equipe até maior, que na época era eu e uma bolsista, e esse trabalho foi realizado com um período assim, um Poucos recursos humanos, com o tempo foi se agregando mais pessoas, né, que já nem estão na escola de engenharia, estão em outras unidades aí da universidade. Eu sempre tinha uma impressão, assim, muito positiva de pós-graduação, né, eu sempre achei muito chique trabalhar em pós-graduação, né? já Eu de trabalhar com pessoas que estão fazendo dissertações de mestrado, teses de doutorado, eu achava isso um atraente. E eu consegui uma colocação em pós-graduação pequena aqui na escola de engenharia, que é o PG Design. Mas eu fiquei pouco tempo, lá um ano, porque não havia, na verdade, não havia necessidade de ter mais que um funcionário a estrutura que o curso oferecia. E foi quando surgiu a oportunidade. que O Anel estava organizando um setor novo, um trabalho novo, uma ação nova de um projeto de desenvolvimento adicional que ele coordenou na época, que foi sugerir a inserção da escola de engenharia nas mídias sociais. Só que ele, como colocou no episódio passado do Céu Pessoal, tinha deixado claro para a gestão da escola na época que ele não teria condições de dizer para esse trabalho. Ele me fez um convite para trabalhar como gestor de mídias sociais, assim, não ser rede de sociais de uso pessoal, que é uma cultura bem diferente, um protocolo bem diferente de uso. A minha experiência até então era só essa. Então, foi um convite, assim, pela relação pessoal que eu tenho com o Ramiro, poder participar desse trabalho tem iniciado esse trabalho junto com o Ramires. Foi um pioneiro, idealizador de, da maioria dos projetos de comunicação que a escola tem. Ele idealizou e eu executei. Né? A parceria foi sempre essa, assim, em geral foi essa. Assim. Nesse primeiro momento, então, em 2012, teve esse início do projeto de planejamento estratégico para as redes sociais da escola. O que vocês idealizaram como proposta de trabalho nesse novo meio de comunicação? Porque hoje as redes sociais são muito comuns, mas não era algo tão comum naquele período, como você comentou era inovador. Como vocês elaboraram esse início de trabalho? No início nós não quisemos nos colocar em vários canais ao mesmo tempo pela nossa inexperiência a gente pegou projetos pilotos, pegou um canal piloto, assim, fomos começar com o Twitter aquela época era uma rede social que estava em franca expansão e até hoje ela não é uma rede social que tem uma utilidade assim, muito de relacionamentos, como as pessoas utilizam de outras redes sociais mas para o setor de comunicação, se tu quiser saber uma notícia de primeira mão, geralmente ela vem pelas belas personalidades políticas, jornalísticas vem pelas empresas jornalistas. Elas são disponibilizadas em primeira mão no Twitter. Nesse sentido, o Twitter hoje ainda ele é um canal informativo. Então, naquele primeiro momento que a gente idealizou, a gente foi galgando assim espaço. Então, a gente pensou no Twitter, naquele momento que era a rede principal, como é o Instagram hoje. Né? E a gente foi galgando o A gente acabou depois fazendo uma fanpage no Facebook, depois da gente ter cometido um erro de ter feito um perfil. Que é muito comum as assim, instituições assim as duas modalidades de rede social, que é o perfil, é o Paulo Fernando, perfil, e a Escola de Engenharia que tem que ser uma fanpage, existe lá um protocolo no Facebook, e na época a gente fez um perfil, e a gente acabou utilizando esse perfil por um período e acabou descobrindo que a gente, pelos protocolos do Facebook, nós estávamos ilegais e corriam riscos, assim, de até cancelarem a nossa conta, foi depois a gente ter feito um treinamento com uma pessoa que veio, assim, trabalhava com redes sociais, um jornalista, mais experiência que nos deu um treinamento, que a Escola de Engenharia nos proporcionou, porque a gente descobriu, assim, as condições que nós estávamos com gestores daquela rede social, a gente acabou migrando. Naquela época, tu podia fazer uma transição das pessoas do perfil para a fanpage Hoje em dia, não tem mais como fazer. Criava a page e migrava automaticamente todo mundo para outro canal fazer essa correção do protocolo do Facebook. Então, a gente passou por essa experiência assim, foi um aprendizado de como funcionam as coisas. Foi dessas experiências que a gente teve com o Twitter, teve com o Facebook, principalmente com a do Facebook, foi sempre prezar pela questão da metodologia. Vamos entender como é que funciona o protocolo de tal produto de mídia para depois a gente sair utilizando aí a partir desses erros que a gente cometeu. E hoje em dia a gente estudou bem o podcast antes de lançar o podcast, aprendeu os protocolos do podcast para depois sair utilizando. Porque naquela época a gente saiu utilizando antes de saber como funcionava. Então foi esse tipo de experiência que a gente teve naquele primeiro momento que foi não foi positiva, mas que acabou resultando assim na qualificação que a gente busca para o trabalho. Né? sempre aprender a metodologia antes de sair executando, sair utilizando algum serviço de comunicação. Isso é bastante importante para tu ter tranquilidade de estar tá fazendo um trabalho que não assim protocolos e tu acaba trabalhando com qualidade, com tranquilidade também, em primeiro lugar. Assim, né? A gente trabalha em nome de uma instituição pública, uma escola de engenharia, assim, tem que ter todo o cuidado, não expor assim, a escola e a gente acaba sendo responsabilizado. Por qualquer ação que a gente faça, não siga assim os protocolos adequados, as boas práticas do serviço público e às vezes se aproxima assim do mesmo, tu utilizando um serviço de comunicação social de uma rede social privada, tu tem que ter a mesma postura, e tu exige assim um de servidor dentro do serviço público, mesmo utilizando um serviço de uma empresa privada, assim tu poderia ficar mais à vontade, né? Tu tem que ter as mesmas ações de boas práticas. Então esses aprendizados assim acabam nos enriquecendo assim como pessoas que trabalham com esse tema da, tanto da tecnologia da informação também que eu muitas também teve algumas experiências assim, e da comunicação principalmente, fica mais exposto como trabalho assim no setor do que da tecnologia de menção, que é o que o Ramiro é responsável. Com certeza é uma grande responsabilidade essa questão da comunicação institucional, ainda mais de um setor que é dentro de um órgão educacional, realmente tem que se prezar por esse tipo de conduta. Agora, retomando ali o período de 2012, houve também um projeto de constituição de mídia impressa da Escola de Engenharia. Como essa publicação foi viabilizada desde a ideia original passando por criação das sessões do jornal, apresentação visual e diagramação. A idealização do formativo da escola de engenharia, para que seja esse produto de mídia que você está se referindo, ele foi idealizado pelo Ramiro. Está na ficha técnica podem encontrar lá, está idealizador. A gente valorizou a ideia dele, assim que poderia nem aparecer na ficha técnica. Né? Nós colocamos idealizador Ramiro Sebastião Cordoba Junior. Foi o segundo produto de mídia que a gente começou a utilizar que na época. Ele era físico e ele foi feito em parceria com o Núcleo de design gráfico e ambiental da Faculdade de Arquitetura o professor Eduardo Cardoso, foi responsável pelo projeto gráfico, boneco informativo, foi todo feito pela Faculdade de Arquitetura em parceria com a Escola de Engenharia e a idealização do jornal assim, toda a estrutura dele ele foi feita a partir da ideia do núcleo de design gráfico e ambiental, a gente sugeriu assim, os nomes das sessões de jornal naquele momento assim, a gente não tinha nenhuma experiência com trabalho gráfico, a gente não se aventurou a querer fazer o projeto para acabar não fazendo nenhum trabalho baixa qualidade, então a gente deixou para as pessoas que tenham mais experiência do que nós e o jornal circulou assim por um bom tempo fisicamente, com uma periodicidade e até hoje a gente tem uma memória do jornal e é um produto que a gente vai valorizar ele no sentido que agora no período da pandemia a gente não conseguiu trabalhar muito com os produtos que se tornavam físicos e até que necessitavam do trabalho presencial como a TV Engenharia, por conta de todos os nossos projetos estarem ilhados em computadores fixos na escola de engenharia. Então, esse período de pandemia serviu de aprendizado para a gente criar condições assim, ampliar as condições de trabalho nossa para a gente conseguir trabalhar tanto na escola de engenharia como em casa. foi tu editar um vídeo, por exemplo, na TV Engenharia depende de um projeto que está fixo no computador ilhado na escola de engenharia. A gente não conseguiu transpor ele para um computador de casa pessoal, tudo depende da presença de bolsíssimos. Nesse período foi todo inviabilizado pelas questões das restrições, pelas restrições de consciência. Isso atrapalhou bastante o trabalho da gente em relação a essa dependência presencial nossos projetos. E a ideia nossa é fazer uma evolução disso, é adaptar como assim a gente está fazendo podcast, sendo gravado de casa, entrevistados de qualquer local. Tu está na tua casa, eu estou na minha casa, eu faço a gravação do podcast da minha casa e a gente recebe outra pessoa. Toda essa agilidade aqui do trabalho a gente quer expandir para o jornal, eu conseguir acessar de casa, do meu computador de casa, conseguir produzir o jornal, conseguir operar o jornal, conseguir conseguir operar e editar os vídeos da TV engenharia de casa. Então, essa é a nossa perspectiva, assim, de evolução, de aprendizado que esse período da pandemia trouxe para todas as pessoas. Aprenderam alguma coisa e para nós rever, é assim, que a gente tem que estar tá preparado agora, estruturado, para ter condições de trabalhar de maneira presencial, de maneira virtual e fazer um trabalho híbrido a partir de agora. Assim, sempre ver indicações de que a gente possa viver uma outra pandemia em algum momento. Tomara que a gente não passe por isso, mas a gente quer estar tá preparado para numa próxima situação como essa, ou que a gente tem aqui, que executar um trabalho à distância a gente tem a estrutura adequada, que a gente não estava preparado, não estava planejado para isso. E as todas as restrições que a gente teve, isso dificultou assim, para conseguir executar isso, Mas a partir de 2022 agora a gente vai dar uma evolução em relação a isso, vai aproveitar esse período que a gente experienciou, essa pouca disponibilidade, esse recurso para poder trabalhar à distância, a gente vai desenvolver isso agora no um próximo momento, a partir do retorno presencial nosso para Escola de Engenharia em 2022. Essa migração do meio físico para o meio digital, que você exemplificou, ou com o informativo, segue também uma tendência de todo o mercado jornalístico. Então, isso acaba que foi acelerado um pouco nesse período, mas é uma tendência já de mercado que tem essa questão também do uso do papel e da evolução da sustentabilidade, são questões muito importantes atualmente, não desperdício de recursos. Então, o digital tá aí para isso. Esperamos ver o informativo em breve. A ideia é que toda a operação da comunicação se torne digital, gratuita e online. Eventualmente, em algum momento especial, é por uma demanda da direção, do próprio setor de comunicação, a gente possa vir fazer uma edição impressa do jornal, principalmente para algum momento festivo. É uma ideia de fazer transformação digital em vários setores na escola de engenharia e a serviço de comunicação acompanha isso, que já é uma tendência de mercado, é só uma adaptação assim do nosso trabalho, essa tendência geral assim de todos os setores da sociedade, essa digitalização do trabalho. Em 2014, houve a estreia da TV Engenharia. Como foi esse desafio de construir uma TV corporativa para a escola de engenharia. A TV engenharia foi um outro passo que a gente deu assim, em relação à expansão dos nossos canais de comunicação se for ver. Cada período tem a chegada de um produto. Isso também foi um outro momento que a gente estudou antes de fazer. Foi um grande desafio porque a gente não tinha experiência de gravação, de edição. Não tinha essa cultura ainda estabelecida no setor de comunicação da escola. A gente foi desenvolver essa parte gráfica assim, de edição de vídeos e cuidado de áudio you de utilização de templates até elaborados para fazer esse trabalho com mais agilidade. Então foi um trabalho assim, de desenvolvimento bem complicado sempre assim, nós no início. Mas a gente acabou alcançando assim, uma TV corporativa. Historicamente, ela pode ser considerada como a primeira TV de uma unidade, da universidade. Assim, ela é pioneira nesse sentido. Existe a Olis TV e existe a TV Engenharia. Mas muitas pessoas às vezes confundem. A gente tem o um trabalho da TV Engenharia desde 2014. Trabalho das sessões, elas são todas focadas assim, em temas que são mais relevantes, mais corriqueiros assim de serem trabalhados no, como inovação como tecnologia, quadro de engenharia sustentável, engenharia aplicada são vários temas, assim, que tem aí toda a relação com os projetos de pesquisa da Escola de Engenharia. É uma TV, assim, focada no tema Engenharia. A gente fica voltado para isso. Embora a gente tenha possibilidade de trabalhar questões mais socioculturais, em alguns passos, tipo, conversa em Engenharia, quem já trabalhou na questão das relações de gênero na Escola de Engenharia. Eu via machismo na Escola de Engenharia, a gente conversou na época, assim, teve uma grande repercussão. a gente não ficou fechado só a temas voltados para a Engenharia, porque o grande objetivo nosso é conseguir conciliar, conseguir falar de Engenharia, com as pessoas e aplicando técnicas de jornalismo, mas também colocar a parte humana das relações que as pessoas têm, tanto na vida pessoal delas, fora da universidade, como aqui, trabalhando como engenheiro, como professor de engenharia, como estudante de engenharia. nós ficar focado tão tecnicamente nos temas. Esse é um grande desafio, um grande sonho que a gente tem, ter uns canais de comunicações que sejam referência nesse sentido. Transformar essa coisa, assim, que seria tecnicista, falar da engenharia, né? do projeto de pesquisa, e não ter essa parte humana, assim, e é isso que a gente concilia. A parte jornalística, a parte do tema que a gente é especializado em trabalhar, que é a engenharia, com as questões mais humanizadas, assim. Né? Então a TV Engenharia, ela veio para isso, nesse momento, é trabalhar em uma linha de jornalismo, apresentando questões jornalísticas e tentando abordar as questões mais humanas, das pessoas que estão envolvidas com a nossa unidade e nesse momento de pandemia a tv engenharia foi muito útil assim para várias situações que foram impedidas das pessoas se encontrarem presencialmente agora nesse momento a tv engenharia que já tinha assim uma aderência de público, pessoas inscritas no nosso canal para a nossa comunidade e até um número médio razoável, quase duas mil pessoas estarem ligadas à tv engenharia né? esperam receber alguma informação de alguma produção lançada na tv engenharia a tv engenharia serviu para fazer treinamento do pessoal de ensino remoto emergencial para reunião dos fóruns de coordenadores da graduação para fazer várias lives de palestras, de eventos. Realizou dois semestres seguidos, formaturas, online. Então, foi tudo feito pela TV então, para a gente ver... Isso servindo a nossa comunidade, o produto que a gente desenvolveu com objetivos que não foram esses, ver que assim, nesse momento ele serviu para isso, pra é um orgulho grande, assim, né? acredito que o Amir compartilha com muita sentimento, sim, a gente ter feito esse trabalho, que é um trabalho comum. É um canal no YouTube que pode criar a qualquer momento, mas o nosso já estava estruturado, já estava preparado, estava pronto para essa relação que a gente se estabeleceu de se trabalhar à distância e se ter em contato presencial. Então, são situações semelhantes a essa disponibilidade que a TV de Rio possibilitou, que a gente quer fazer com todos os canais, como o podcast, por exemplo, o podcast a gente consegue trabalhar totalmente remoto, isso pensado, produzido para ser operado dessa maneira à distância e vai ser continuado dessa maneira. A gente não pretende assim ter essa dependência presencial, mesmo quando a gente volte com o trabalho presencial a partir de 2022. A gente quer levar isso para a TV Engenharia também, de conseguir entrevistar as pessoas à distância, conseguir produzir o trabalho em casa, e não depender assim, de nenhum projeto estabelecido em mundo local. Que ele seja móvel, que consiga levar para casa, trazer para no trabalho, levar para casa. E tem essa agilidade de trabalhar. Isso eu me ressenti bastante e até engenharia, com toda essa limitação que a gente não conseguiu trabalhar a parte dos quadros da TV especificamente mas ela serviu assim como um apoio assim, para toda a comunidade acadêmica em períodos da pandemia e dá um sentimento de orgulho da gente ter disponibilizado isso para nossa comunidade ontem mesmo nós fizemos uma transmissão assim que encerrou as comemorações de 125 anos lá na escola de engenharia Ontem, dia 2 de dezembro, foi uma das situações, assim, que pode pesquisar e tem conta ali, né? A cerimônia foi transmitido. Ah, que não tem uma qualidade, assim, de uma TV comercial, mas aquela condição de cada das pessoas se comunicarem e participarem de um evento, de uma reunião que presencialmente está inviabilizada, a TV Engenharia disponibilizou. Então, isso é o motivo de orgulho da gente ter criado essas condições, assim, ter pensado nesse canal para uma coisa e acabou acabou servindo para outra. Quem ganhou foi a comunidade da Escola de Engenharia. Com certeza, eu aproveito para relembrar a própria cerimônia dos 125 anos, que foi um momento muito esperado por toda a comunidade e que foi transmitido ali pelo canal da TV, viabilizando que muitas pessoas pudessem compartilhar desse momento importante da história da escola. Retomando um pouquinho a questão da TV Engenharia, ela também, além do canal do YouTube, ela era exibida em espaços físicos da escola, mas também teve uma... Divulgação, veiculação de programas da TV Engenharia em um canal a cabo. De que maneira se oportunizou esse espaço de grande destaque? As TVs que tem no um Sagões, no um Prédio Centenário, no um Prédio Engenharia um Nova, são prédios que têm mais circulação no um Campo Centro. Se foi pensar em colocar as TVs passando programação da TV Engenharia, legendada, foi um dos desafios que a gente conseguiu superar, que conseguiu legendar de maneira que não tivesse nenhum custo para escola, porque os programas de legendagem são bem caros mas foi dentro de uma ideia de acessibilidade, que naquele período que a universidade começou a fazer seleção para pessoas com deficiência, foi dentro dessa ideia assim de acessibilidade que a gente passou a disponibilizar Para então, as demais pessoas poder ter uma ideia como um sentido de publicidade, de marketing, assim, do canal né, de comunicação escolar de engenharia. A pessoa pode não ver o programa inteiro ali, mas ela lendo uma legenda, vendo, se identificando com alguma pessoa que ela conhece, ela acaba se assim, interessando pelo produto, para por consumir o produto. Porque uma cultura que a gente acha muito estranha, assim, em alguns momentos... É que as pessoas consomem os produtos da TV da Engenharia, da Comunicação, quando elas são a pauta. Ah, naquele período elas fazem uma festa em torno daquilo, porque ela está sendo protagonista do tema que está sendo apresentado, mas no segundo momento vê que a pessoa já não curte outra apresentação, outro produto. Então essa ideia de criar uma cultura das pessoas consumirem produtos da escola de gerenice, se identificar e se verem como parte delas, assim, como pertencente a elas, foi essa ideia de colocar as TVs nos sapões. O marketing dentro dessa ideia de acessibilidade assim também, que a universidade passou a trabalhar com mais ênfase a partir de um período, em vez de passou a selecionar pessoas com deficiência, né? foi dentro dessa ideia. E a TV Engenharia também tem um espaço ainda, um espaço ainda está reservado, está tá registrado na programação, o canal 15 da NET da Unitev, só por conta da pandemia, assim, que a gente acabou não produzindo mais tanto material com a mesma rotina que a gente produzia semanalmente, tem um compromisso semanal de entregar um produto para eles com pelo menos 30 minutos, ou perto de 30 minutos, para semanalmente ser exibido, nas segundas-feiras, às 10 da manhã e com reprise às 8 da noite. O programa continua ainda disponível, para então, a gente retome as atividades presenciais eu acredito que ele vai ser vinculado novamente. Eu acredito que os vídeos da versão audiovisual do podcast vão ser todos exibidos, vão ser aproveitados na programação da Engenharia na Unitev, é o nome do programa pode ser feito essa apresentação de vídeos inéditos ou de reprises, não precisa ser exclusivamente produções inéditas. Eu acredito que toda essa produção que a gente acumulou nesse período aí do podcast, todos esses audiovisuais, em algum momento, como reprise eles vão ser exibidos. Na Engenharia na Unitev está aguardando com ansiedade para retomar isso novamente. Nosso horário está reservado lá, a gente não está entregando o material por enquanto. Agora, fazendo um balanço desses 10 anos do Enitic, iniciou ali a inserção nas redes sociais com o Twitter, como você já comentou aqui conosco, e atualmente a escola está presente em diversas redes com a evolução ao longo do tempo já linkada por ti, o Facebook, o Instagram e também o LinkedIn. Deve ter mais plataformas, site, multiplataformas. Como se deu essa evolução ao longo dos anos e quais os principais desafios para manter o engajamento da comunidade e para manter todos esses canais funcionando. A gestão das mídias sociais, elas têm uma linha do tempo. Eu sou com o Twitter em 2011 e é dali, a partir dali que a gente conta o aniversário do serviço de comunicação e do Uniti, o próprio Twitter nos avisou há poucos dias que faça um card e está florando o aniversário, mês de dezembro, mês de aniversário do serviço de comunicação da Escola G, por conta da estreia nossa no Twitter. Essa linha do tempo, Twitter iniciou em 2011, em 2012, acredito que foi a data do Facebook, em 2017, eu acredito que o Instagram começou a despontar, assim, como uma rede social de bastante interesse do público jovem, assim que a gente percebeu que os alunos da graduação, que é o grande público da comunicação da escola de engenharia ou da comunidade da escola de engenharia, composta é por estudantes de graduação, esse público jovem, bastante aderente ao canal do Instagram, e a gente acabou se inserindo também para acompanhar essa tendência e disponibilizar utilizar as informações no canal que os jovens, que os estudantes, atualmente, estão utilizando. Porque a gente vê que cada canal tem um perfil de consumidor, assim, de mídia. Né? Por exemplo, o LinkedIn, a gente vê que os professores estão em massa lá, né? Então, tu encontra, todos os professores da escola, a maioria deles, estão utilizando o LinkedIn. O Instagram, tu encontra todos os alunos da ir e alguns professores também. Mas, em geral, tem esse perfil, assim, as redes sociais. Esse desafio de manter um conjunto de canais, assim, é a continuidade. Isso que é um problema, assim, com comunicação institucional, na universidade que a gente observa, que é a questão da continuidade. Então, criar um canal, uma inauguração com alguns temas, alguns conteúdos, e depois não ter continuidade. Então, dentro dessa história, que quer saber vez, a gente passou por um momento assim, que nós éramos repassadores de conteúdo, 99%, a gente não tinha conteúdo, a gente só replicava e compartilhava, e o desafio da gente foi se tornar independente em relação à produção de conteúdo, e a gente alcançou é isso, a gente é 100% independente da nossa produção de conteúdo. Eventualmente, a gente faz o compartilhamento, que não nos impede, né? a gente faz o compartilhamento de conteúdo de terceiros. Assim, mas a nossa independência de conteúdo a gente alcançou, foi um desafio, esse foi o desafio. Porque tu criar conta, qualquer canal de rede social, ok, tu cria ela, mas dois desafios, é a continuidade e tu ter o conteúdo. E essas duas coisas a gente conseguir manter. E é uma marca que a gente tem nas redes sociais da Escola de Dinheiro e nos canais da Escola de Dinheiro como um todo. É ser produtor do conteúdo, embora dentro da legislação, da comunicação institucional, tu possa compartilhar conteúdo com outras instituições. E o nosso desejo é isso, que o nosso material vá para uma outra TV, uma outra TV repasse para nós o conteúdo. E no início... Eu sempre tive uma certa relutância de ah, a gente vai conseguir manter isso, o canal. A gente foi Facebook. Nós conseguimos essa responsabilidade de criar o canal e dar continuidade a ele. Porque a escola de engenharia, tu for ver, ela é 20% da estrutura da universidade. Tem universidades no norte do país que não tem estrutura da escola de engenharia. A escola de engenharia poderia ser uma universidade à parte. Então, imagina o que tem de coisa acontecendo aqui. Muitos temas, muitas pesquisas, muitos trabalhos a gente não consegue acompanhar. Assim, a gente, nós mesmos, estando aqui né, focados na escola de engenharia, não conseguimos dar conta, mas a gente tenta dar atendimentos assim, que nos procurarem, que é a questão é nos demandarem também, as questões que se nos demandarem o conteúdo ele é compartilhado com a comunidade então essas duas coisas que é o desafio das redes sociais, por exemplo, o TikTok é uma rede que está em evidência, mas a gente fica meio resistente no momento de querer, porque ela ainda é uma rede em assim, meio de brincadeira, só faz muito dancinha a gente não estudou ainda um jeito da escola de gente participar do TikTok de uma maneira séria porque não né, é uma rede social com então, esse perfil sério assim, que a gente trabalha, então esse aí é uma rede que está no momento em mas que a gente ainda não estudou nenhum meio de como entrar nela. O interesse também nosso não é apenas comunicar para quem está ligado à de mas para quem está interessado na Escola de Engenharia, vice-estudante de Engenharia. Esse também é um dos nossos objetivos, de ser produtor de conteúdo, de participar de todas as redes sociais que tiverem nosso alcance. E a gente vai estar tá participando, tá observando e acompanhando a evolução da tecnologia. Paulo, você já comentou algumas adaptações necessárias para esse trabalho durante esse período de isolamento social. Mas, de modo geral, o que foi necessário para manter o setor de comunicação ativo nesse contexto de trabalho remoto, isolamento social decorrente da pandemia, porque é uma mudança muito brusca e rápida. Como foi possível manter o setor funcionando nesse período? No primeiro momento, remotamente, foi bem bem trabalhoso, assim, foi inoperante, praticamente, porque a gente não tinha nada planejado para trabalhar de casa. A gente trabalha sempre com base em projetos pré-prontos, para poder desenvolver o material que a gente apresenta. Em geral, a gente trabalha dessa maneira. Então, a gente, no primeiro, improvisou umas bases, templates de arquivos para trabalhar de casa, e com o tempo, a gente acabou nos adaptando e fazer essa troca remota de arquivos, fazer com que eles sejam compatíveis de criar num computador e funcionar no outro. Por exemplo, templates que faz a edição dos vídeos da TV de geria, que estão no computador ilhado lá na escola, trouxe para o meu computador em casa e não funcionou, com a mesma qualidade que ele funcionava na escola de geria. Você deveria bolsista de design, que conhece bem a parte gráfica, que elaborou o material, vir aqui e fazer os ajustes, mas dentro das restrições, que ninguém estava frequentando a casa de ninguém no primeiro momento, lá no início da pandemia, não havia possibilidade. E quem trabalhava com nós na época morava em Caxias do Sul. Então, toda essa parte operacional, a gente foi prejudicada. Então, a gente, na verdade, improvisou situações assim, e mas acabou se ajustando com o tempo, assim, a gente acabou desenvolvendo. Hoje, a gente está conseguindo operar mesmo tanto de casa, e no criar o um material gráfico, à distância, fazendo essa troca Troca, assim, um bolsista de design de casa, faz o material, compartilha com a gente. Mas, no primeiro momento, foi bastante prejudicado. No computador que não é ainda 100% né? em condições de, de fazer toda a operação, que a minha ideia é que o computador que eu trabalho na Escola de Engenharia tenha 100% de condições de operar todo o serviço de comunicação, semelhante ao que eu pretendo que o meu computador de casa consiga fazer a mesma coisa, tenha todas as condições de trabalhar, tanto lá quanto aqui. Esse foi o aprendizado, esse foi assim, o inesperado que a gente teve dessa situação de pandemia. A gente não ter estruturado as coisas para trabalhar de casa, e a gente acabou sofrendo as consequências disso. Mas acabou superando, aprendemos com isso, e a ideia é fazer com que a partir de 2022, a gente, final de ano aqui, a gente consiga fazer essa evolução, essa adaptação, e em nenhum momento a gente vai ser pego de surpresa, mas, assim, a gente vá estar tá, sem condições de e atender a comunidade da Escola de Engenharia, acontecer uma outra situação que a gente tem que voltar para casa, que eu espero que não aconteça, a gente vai ter condições de trabalhar tanto de lá como daqui. A gente não está assim, 100%, como se tu estivesse trabalhando da Escola de Engenharia. Mas a gente está conseguindo atender razoavelmente bem a escola de engenharia nesse momento. E que num próximo momento a gente vai estar preparado, bem mais preparado assim, para atender a escola de engenharia, a comunicação que a escola merece. Paulo, você comentou anteriormente que o podcast Fala em Engenharia é o mais novo produto do setor de comunicação. De que forma foi viabilizado esse novo projeto? Foi porque deu a ideia de criar o podcast, um período que eu nem imaginava que a gente fosse ser aplicado num um produto de mídia como esse que eu, no início, sinceramente, antes de da pandemia, eu não tinha simpatia nenhuma por podcast. Que eu não pararia para sentar para ficar ouvindo um podcast. Eu sinceramente, eu sendo bem honesto assim com o que eu senti em relação à ideia de fazer o um podcast antes da pandemia era essa. Eu não tinha simpatia nenhuma. Achava até inviável, embora estivesse sofrendo um processo de evolução, de pés progredindo assim como um produto de mídia no mercado, mas ele ainda não estava tão desenvolvido como agora. A situação que a gente está vivendo no mundo hoje, essa comunicação à distância, essa questão das pessoas querer se informar, ter contato com alguém falando. Eu, por exemplo, moro sozinho. Eu, quando eu encontro alguém para conversar, eu falo muito mais do que eu falava antes. Então, as pessoas têm essa carência, estão em suas casas sozinhas e querem ouvir alguém falando. E o podcast é uma alternativa, não. Que seja essa única alternativa. Além de facilitar a comunicação, as pessoas se sentirem conversando, ouvindo alguém falando e eu senti muito isso nesse momento de pandemia nós falamos com muitas pessoas interessantes nesse período que eu jamais imaginei conseguir ter contato, o podcast facilitou essa aproximação, eu vejo o podcast como um sucesso, assim, dentro dessa ideia de comunicação que a gente tem na escola de engenharia e eu acompanhei, assim, o desenvolvimento dos demais podcasts na universidade e foi um boom nesse período. Depois do nosso podcast, tu vai ver a lista de podcasts que surgiram, tem, olha, passa de 10, assim, até mais. Vai uns 20 podcasts que nós acertamos em cheio, sem querer, uma ideia tanto no momento certo na hora certa. Embora a gente não consiga dar conta de todas as coisas que estão acontecendo, que são muitas pessoas fazendo coisas legais na história de engenharia. Então, se a gente não conseguiu falar com alguém nesse momento, que fez alguma coisa nesse sentido, em alguma momento a gente vai conversar o que ela fez agora, não vai perder a validade mais adiante, e aí o podcast é um desses recursos que a gente vai ter para ter esse contato com a nossa comunidade, dar essa atenção valorizar o que é feito na escola de engenharia esse é um dos nossos objetivos, nossa missão. Os projetos e produtos do que tiveram reconhecido o valor e destaque no âmbito de toda a universidade. Quais as premiações já recebidas? O que já se fez representar nesses eventos internos da universidade. Ele alcança mais esses espaços assim do que externamente, porque as pautas que a gente trabalha na área de engenharia não é muito de concorrer com outros canais comerciais de jornalismo, mas internamente a gente participou de alguns eventos assim apresentando como projeto, um informativo da escola de engenharia, ele foi destacado em um dos salões de ensino da universidade. Ele só não foi para defesa do prêmio de destaque porque na época não mandava um e-mail informando que tinha sido destaque. Quando eu soube que tinha sido destaque, já tinha passado a segunda apresentação. Isso foi em 2015. A TV Engenharia também participou de um salão da Idurgis e acabou recebendo o prêmio de destaque e o prêmio especial, assim, daquela edição do salão da Idurgis. Foi Bastante recompensador, assim, ver que o nosso trabalho foi reconhecido. E foi dentro dessa ideia de peneirismo, teve engenharia de ampliar, assim, as possibilidades de comunicação da universidade, porque tu tem esse serviço de comunicação centralizada na administração central, lá a contem tem a mas pela grandeza da universidade, pelo número de temas, de conteúdos que se disponibilizam para serem comunicados para a comunidade universitária, como o serviço de comunicação da universidade não consegue dar conta. Então, o serviço de comunicação da Escola de engenharia é complementar ao serviço de comunicação da administração central, ele não é concorrente, a gente não concorre com isso. E esse serviço de comunicação da Escola de Engenharia foi reconhecido em alguns eventos aqui internamente, está registrado assim, no e-book, que foi dançado agora recentemente, 125 anos. Tem um capítulo todo voltado para a linha do tempo, para a história do NT, que, que destaca assim as premissões que o Serviço de Comunicação da escola recebeu, assim que valoriza o trabalho feito por nós, assim, e que é um trabalho que deve ser acreditado só a mim. Ele é compartilhado com o Ramiro, compartilhado com todos os bolsistas que tiveram no Serviço de Comunicação desde o início, na condição de estudante de jornalismo, de estudante de design. Eu apresento ali, eu sou o responsável, faço assinatura dos trabalhos em geral, ali mas por trás, então, tem uma equipe, assim sempre teve uma equipe, ou sempre Sempre tem alguém colaborando, então é sempre um trabalho em parceria, assim. embora eu represente presente tantos produtos que a gente apresenta que não são premiados, como qualquer matéria sempre tem um trabalho em parceria, ou o design faz a arte, eu faço o texto né? o Ramiro faz algum apoio técnico então é sempre uma ideia de trabalho de equipe e sempre tem essa ideia de que ah, o Paulo ganhou o prêmio não, foi o setor de comunicação ganhou o prêmio é reconhecimento é do setor assim. embora eu tenha ido lá e representado o setor de comunicação, mas o sentimento que a gente tem assim, é sempre que é da equipe, tanto da equipe de TI que o Ramiro coordena, também nos como da equipe de comunicação dos que passaram pela escola de engenharia, trabalhando com a gente, né, que pode colocar nos seus currículos e participaram da premiação. Que os certificados saíram no nome das bolsistas também, que a gente sempre escreveu os, os trabalhos com, com a autoria dos bolsistas, né? Então, quando saiu a premiação, os certificados sempre saíram em parceria da gente com os bolsistas, né? Então, Porque a ideia foi sempre incrementar o currículo deles, assim. Então, essa foi uma oportunidade. A gente pode utilizar as premiações, estão fazendo parte, como uma conquista deles, assim, que a gente compartilha disso, é real, assim, se aparecer um currículo de um ex-bolsista do serviço de comunicação é verdadeiro, assim, que eles participaram da conquista desses prêmios aí. Para finalizar, Paulo, o que você projeta ou deseja para os próximos 10 anos do setor? E já tem alguma inovação planejada para 2022? Tem algum spoiler? O que eu penso para os próximos 10 anos da Escola de Engenharia, começa agora em dezembro. A votação do plano de comunicação da Escola de Engenharia, que é um documento aguardado, assim, que vai no nos fazer evoluir como setor, nos profissionalizar como setor, e vai ser um documento, assim, que vai ser muito útil para o nosso trabalho, que nos tem feito falta nesses 10 anos. Não impediu de nós trabalhar, mas vai nos auxiliar para a gente conseguir trabalhar cada vez melhor a escola Para mim, os próximos dez anos começa a partir da votação do nosso plano de comunicação pelo Conselho da Unidade, agora, em dezembro. E esse plano, ele vai valer até 2025. Dentro do primeiro ano da próxima gestão, em 2025, o documento ainda vai estar valendo, e ele é para ser sazonal, para ser repensado daqui a quatro anos e a partir de 2026, a segunda edição, até 2029 e é assim, sucessivamente. Então, dessa parte, assim, de gestão da Escola de Geria, eu espero que o próximo dezembro comece com o nosso plano de comunicação, com a oficialização da Agência de Comunicação da Escola de Geria, que a gente já utiliza esse termo informalmente, não é um setor, mas é uma forma de organizar e de apresentar os serviços de comunicação, que é bem bonito, né? Agência de Comunicação da Escola de Geria, é um nome bem pomposo. A partir de 2022, a gente tem muitos projetos, assim, para executar, como a reformulação do nosso jornal, a gente quer fazer um jornal que o nosso jornal seja uma referência na área de engenharia e a gente tem como modelo o jornal da universidade, aquele formato de jornal que a gente quer ter a partir de 2022, que é um desafio que a gente vai ter de desenvolver, que vai ser o pilar do serviço de comunicação. Toda a organização do plano de comunicação vai estar alinhado com o jornal. O jornal vai comportar o conselho editorial integrado da escola de engenharia. Quando o jornal se reunir, ele vai falar da TV, do podcast, das redes sociais e da TV Engenharia. Ter uma ideia assim da importância que a gente quer dar para a estrutura do jornal a partir de 2022, que na verdade ele não vai ser assim, um jornal que vai superar o formativo, ele vai fazer uma mudança editorial e vai trazer o nome de todas as sessões do formativo do de dinheiro. vai incluir algumas que já existiam para uma outra mudança editorial anterior, vão ser retornados, como, por exemplo, vai possibilitar a publicação de artigos parte da comunidade, dos estudantes, professores. Então, a gente quer fazer um serviço de comunicação completo no ano que vem com um jornal, com um podcast, com a TV Engenharia, com as redes sociais e todos os canais a gente vão ter o seu site específico. A TV Engenharia tem um site dela que a gente vai fazer uma reformação no site e vai fazer uma mudança editorial também na TV Engenharia para atualizar ela e colocar ela em condições de trabalhar à distância e trabalhar de modo presencial. O semelhante é o que a gente já faz podcast, podcast essa é só, a gente só vai dar continuidade nele, porque ele é o modelo que a gente está fazendo, a gente tem um site de trabalho à distância e pode trabalhar presencial, a gente tem toda essa operação semelhante que a gente quer adaptar para o um jornal a partir do ano que vem e tudo orientado pelo plano de comunicação. Isso na parte operacional, de gestão, assim. e na parte pessoal, assim, de relacionamento, que é uma parte importante. Eu quero que o meu setor a ENTIC, o NTIC, Núcleo de Tecnologia de Fundação de Comunicação, mantenha a mesma harmonia, a mesma relação pessoal que eu tenho de amizade, de companheirismo com o um Camilo, que é o coordenador, que foi quem me convidou, quem me deu a oportunidade de vir trabalhar no setor de comunicação que na época eu achei que ele estava me dando um problema, ele acabou me dando assim um grande presente. Assim, Para eu ter continuidade como servidor público, que é um trabalho bem criativo, que não tem rotina, não tem burocracia. Foi bastante empolgante ter participado todos esses 10 anos. E acredito que os próximos 10 anos, a gente quando der continuidade com essa forma de a gente ver a vida, a gente ter esse relacionamento, do que a gente aprendeu, do que a gente errou, e a gente aproveite isso para a gente cada vez melhorar, assim, tanto o ambiente de trabalho, como também executar as coisas na escola de engenharia, toda a qualidade que a escola merece. E eu penso que os próximos 10 anos vão ser os melhores serviços de comunicação, que a gente vai aproveitar toda essa experiência que a gente acumulou durante esse período e vai dar um salto. Quero que tu seja testemunha do que eu estou colocando hoje, que é o que tu vai ver daqui a um tempo, assim que a gente pretende disponibilizar para nossa comunidade, para escola de engenharia, e nesse momento eu só gostaria de fazer um agradecimento para todas as pessoas que participaram dessa temporada do podcast 2021, que esse episódio ele está sendo de encerramento da temporada 2021, queria te agradecer, Mariana, por ter conduzido na parte de apresentação, de produção do podcast, muito agradecido, que tu não é do setor de comunicação oficialmente, mas tu faz esse trabalho a gente e eu acompanhei a tua evolução a te parabenizar de público assim tua dedicação superou todos né, as limitações que tu tinha de não estar tá praticando jornalismo e hoje em dia assim eu consigo ser testemunha de como tu evoluiu como tu tá preparado assim para trabalhar até no mercado comercial de jornalismo aí com alguns ajustes, pequenos ajustes são outros protocolos, isso é, é básico, eu queria te agradecer por toda essa participação que tu teve no podcast e te ter sugerido a criação do produto, de ter participado desde o início estar tá com a gente até agora Queria agradecer a todas as pessoas que foram pauta do nosso podcast. Não vou nomear uma a uma, mas todas as pessoas que participaram dessa temporada. Queria agradecer ao Ramiro, assim pessoalmente, que é meu grande amigo, assim sou que eu posso contar com todas as horas, como colega de trabalho. Agradecer a direção da Escola de Direito, Professor Carla o Professor Reguli, todos os nossos colegas da Escola de Direito que a gente está sem assim, ver todo esse tempo. Eu já um grande final de ano. Desejo assim que todos tenham bastante saúde, que é o mais importante nesse período que a gente está vivendo isso, e que a gente alcance todos os nossos objetivos. Em 2022, a gente vai se encontrar em uma alta realidade. Muito obrigado. Paulo Fernando Zanardini Bueno, muitíssimo obrigada por nos conceder essa entrevista. Parabéns pelos 10 anos de existência do Nitic, por sua dedicação e perseverança, por sua resiliência diária em estruturar, manter ativos os diversos canais e plataformas que foram ampliados e qualificados ao longo desse período. Nós desejamos muito sucesso na sua trajetória profissional como comunicador e que o Nitic continue fazendo história e gerando diversos produtos de mídia com qualidade que contribuem de maneira significativa para salvaguardar a memória da nossa querida escola de engenharia. Muito obrigada. Eu aproveito também para fazer meu agradecimento pessoal por essa oportunidade de retomar algo na minha vida e eu agradeço essa oportunidade a ti, também ao Ramiro por nos dar esse esse suporte todo, mas especialmente a ti e foi um grande desafio realmente para mim pessoal nesse momento. Com certeza saio com coração cheio de gratidão por essa oportunidade. E só tenho aplausos para ti. Meus parabéns, porque não é fácil manter por 10 anos um setor funcionando com todas as dificuldades que se tem no serviço público, de infraestrutura, de recursos, e com essa inovação tecnológica toda acelerada nesse momento, se manter ativo e com qualidade é algo de uma superação realmente digna de muito aplauso. Parabéns e longa vida para o NITIC. Muito obrigado, Mariana. Só lembrando, nossa comunidade de serviço de comunicação é de todos nós.